What's up, learners? Aqui é o Júlio Silveira, seu professor de inglês online e eu estou aqui com ela, a grande querida idolatrada amada <risos> Cintia Sabino! <risos> Oi gente, tudo bem? Cíntia, apresente-se para os meus queridos learners, fale de você, do seu canal, manda ver, ó. Pode ver meu java. Ah, Jesus, eu tava tão nervosa. Tá rolando. Oi, gente, eu sou a Cíntia, do canal Cíntia Sabina, eu falo também sobre inglês no meu canal. Comecei falando sobre intercâmbio, então eu ainda misturo um pouco esse assunto de intercâmbio, viagens em inglês. Então, segue lá, ele vai deixar o um link aqui pra me ajudar na força se te quer ver no meu canal. Primeiro na descrição, segue lá, a Cíntia, porque aquilo sabe, né? Eu só recomendo coisas de qualidade, para ninguém que você briga. E mais uma coisa, como é que é, Cíntia? Tem vídeo, nosso lá no meu canal também, então ó, link se você assistir. Exatamente, lá. tô lá no canal da Cintia, hein, gente. Se botar lá brilhagem total pra saber que vem daqui. <risos> e hoje eu tenho aqui um assunto pra nós discutirmos, Cintia, que eu tô vendo aqui na cola que eu fiz no celular, que é sobre pronúncia. Uhum. Principalmente de redes sociais, a gente acompanha aí, todo mundo falando e tal. Então eu vejo muita gente falando, é, histories, quando você entrar no Instagram, uhum, né? É aquelas, clássico. Tem aqueles videozinhos rápidos, ah, eu vou ver por histories. histories. É, tá certo? falar isso, Cíntia. Então, não está certo. Muco, de tensão. Mudou minha vida, tá Mudou, errado isso? Acabou, sua vida foi uma mentira. Nossa. Não está correto. E assim, é engraçado que muita gente fala history. Então você pensa que é o correto, né? Porque você fica, não, todo mundo fala isso. Exato. Pois é, está todo mundo errado. E como é o correto fala então? O correto é stories. Ou no singular, story. Story uhum. or stories. Exato. Por quê? Porque history, gente, é usado pra histórias verídicas. História do Brasil, história uhum. do mundo, é. seu livro de história. Story. E qualquer outro tipo de história, que no caso aí são histórias né, em português, né? Sim. São stories. Uhum. story. Então nada a gente vai ver o history não, a gente vai ver stories. É, se você falar que vai ver o history, o, pessoal, o gringo vai pensar que você vai ver history assistir. channel. History channel. <risos> <risos> Exatamente, então, nada de falar history ou é, is, is, histories, né? Já? Histories. Story or stories. Stories. Excellent. Mais uma aqui, senti hum. que eu tava fuçando aqui na internet, uhum. né? E, e olha só esse meme, esse meme aqui que eu achei. Gente, ó. tá na tela pra vocês verem. Põe tá? na tela, Flash, ó, ó. <risos> Home Teacher. Home Teacher. Alguns até falam Home Teacher. Home Teacher. Que é uma outra dica já pra gente dar aqui dentro uh -huh. dessa dica. Exatamente. Que é aquele aparelho, na verdade eu não tenho, então não sei o que faz. Na verdade é um aparelhinho que você bota na televisão. Eu sou É um aparelho que você bota na televisão, não sei pra que serve muito bem, não, que eu nunca <risos> tive. Mas eu sei que é chique, é, entendeu? que é chique. É chique e muita gente fala home teacher só que teacher é professor então o que tem a ver uma coisa com a outra é <risos> tipo um professor em casa é um professor em é particular é home, teacher. home teacher não é home theater <risos> theater oh, theater. Theater. <risos> theater theater theater todo mundo aí na escola em inglês entre os vamos lá theater. theater e aí o difícil tá nessa nesse porque é um som de th não é de t teacher não é theater theater, theater. Theater. E, Theater. e também não é, é teacher, né? Que muita gente às vezes confunde, né? Sim, teacher sim. Não existe teacher. Né? É, porque eu, eu sempre falo que o som do T carioca pro inglês não serve. Não, não é tio, é tio. Se você falar tio, fala tio" pratica. Pra, tio, é outra coisa. É tio, tio... tio", tio". Eu lembro sempre de tio, eu não lembro de outra <risos> palavra. Mas é, mas é esse lance. Se você for imitar o carioca pra falar o T, no inglês não funciona, porque você ia falar teacher, né, porque é, é de tio. tio é. Mas no inglês não tem esse CH pra fazer o som de tch, tch. Uhum. então é t -t -t -t Teacher. Teacher. Então, home theater já é outro som, né, então teacher uhum. e theater. Theater, alright. Lembrando disso, eu tinha uma ex-aluna que foi na loja de móveis, de uhum. eletrônicos e tudo mais, ela chegou e falou assim pro cara, ah, eu gostaria de ver os preços do, do home theater. Tá. Falou certo, home theater. É um Aí o vendedor falou, é, como que é? Aí a moça, home theater. Aí ele, ah, é home teacher, home uh teacher? -huh. Aí ela, não, não, home theater. Aí o cara, home teacher? Aí, ah. Tá bom, vai, é, home teacher, home teacher. <risos> home teacher, home teacher, home teacher. <risos> Então, às vezes até parece que a pessoa que tá querendo se achar. Se achar, é. Quando fala certo, sabe? Sim, sim. Mas não. Às vezes eu me sinto estranha nisso, porque, por exemplo, às vezes eu, ontem até que eu fui, fui comprar o, o sorvete, ah. um sorvete, aí um sabor era sei lá. É, não sei o que é lá, cream. Uhum. Aí eu falei cream, sabe? Eu me sinto meio estranha, sabe? Parece que tipo, eu deveria falar cream. Sei, entendi. Aí eu fico, falo cream, falo cream, falo cream, falo cream, eu falo cream, eu falo cream mesmo. <risos> <risos> pra não gerar nenhuma confusão e não sair se achando. Né? É, aí eu fico, gente, o que eu falo? Certo, ou o que as pessoas vão entender de primeira, é, né? Exatamente. É complicado mesmo. Leonardo, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida ou até sugestões de outras palavras que você vê as pessoas falando de uma forma uhum. equivocada, coloca aqui embaixo nos comentários, porque pode até. Virar temas de outro pra... vídeo. De né? outro não, vídeo. Então você vai estar ajudando a gente também com temas. Não se esquece de dar uma conferida no canal da Cíntia. lá, a gente está tá bom, hein? Tá ótimo, tá muito legal, porque não só porque é dela, mas porque eu estou o lá também, é meu, né? Também. É <risos> a parceria aqui. Confere lá agora, se inscreve no canal dela porque estamos lá. Não se esquece também de nos seguir em todas as redes sociais, uhum. que estão aparecendo aqui embaixo na descrição. E deixa o seu like pra quê, Cíntia? Pra ficar feliz, muito bem. E aqui não se esquece de ativar ele. Tá aqui na nossa mão, Girando aqui, ó. Ele, ele, ele, ele. Apareceu ali, ó. Que isso, gente? Eu tô... <risos> é o Eu tô Belzinho. <risos> aciona o Belzinho. O Belzinho. <risos> porque ele vai te avisar toda vez que uma aula linda assim estiver. Aí vai aparecer assim. Júnior. Junior. Você já sabe, né? vídeo bom. Cintia, uh -huh. muito obrigado pela sua participação aqui no meu é canal, Cintia é uma das professoras que eu mais gosto aqui no YouTube, tenho meu respeito, meu carinho, minha atenção, Sim, profissional, Obrigada, junto ela, me eu tô... eu pagou por falar isso. So that's, so that's it for today, learners, thank you so much for watching, e lembrem-se todos vocês, see you around! around. Bye! <risos> tá esperto? Tá esperto achando aqui. for you come